Cara, a fica bugado ali em cima na esquerda, velho. Bom, é isso. E aí, pessoal? Beleza? Aqui quem fala é o Branks. E bem-vindo a mais um vídeo, né? Estamos aqui jogando o Thumbs, que a gente perdeu exatamente duas horas pra conseguir fazer esse jogo funcionar. E estou aqui com o Spark, que tá na minha frente aqui, parecendo o Michael Jackson. E aí, mano? E aí, tá pronto? Os berros, os berros, tá ótimo. Já tô indo, velho. Já iniciou? Não sei, não, velho. Inicio, não, iniciou não, tem uns quadrados lá no céu. Aperta aí. Tô apertando o E, velho. Igual Aperta H. Apertei H. Qual o botão que inicia? Que... Não sei, velho. Vamos andando, esse pack já iniciou, velho. Bora. Vai ter um Slender na minha frente aqui, velho. Um, um suquinho aqui. Não, como é que... Ali, iniciou já. Porque eu já tô vendo um suco aqui na frente. Velho, pega. Faça as honras. Pega o suco. Tá. Agora corre, velho. Creve gostoso. Pegar, tá, né? Já peguei. É. Agora a gente corre, mano, porque o Slender vai vir, mano. Ah, o, o Shift corre. Ai, caralho, que susto, viado. Você passou <risos> na minha frente, tomei um susto. Mano, eu acho que por aqui tem um bichinho pendurado, velho, mas eu não lembro onde tá. Tem, tem os bichinhos na praia, pô. Na praia. Por Já onde acho que tá é um a praia? De... Eu não tô achando. Não sei, velho. Eu tô com medo, cara. que pariu. Isso aqui é pior do que solo o mano. <risos> Bora. Mano, se esse filho da puta que na minha orelha, eu vou ficar muito puto, velho. Ô, oh, vai com calma aí, velho. Como é. assim vai com calma, mano? É isso é oh, só... aí. vai reto, vai reto. Vai sair na praia. Mas você na frente, mano. Eu não vou na não frente tá. não, mano. É tomando. <risos> você viu um bicho aí, você me avisa, mano. Ó, oh, eu tô suave aqui. Vai lá, pô. Aí! Puta que... <risos> Cara, vai tomar maluco. o bagulho tudo, piscou velho. aqui, velho. Não foi só esse bagulho que piscou, não, velho. Vou falar a <risos> verdade. <risos> Bora, vai. Mano, meu mouse na tela, velho. Tá me tiltando. Mano, eu não, eu não quero mais apertar shift, não, velho. É, vou, mano, chega de, de novo, gravar, velho. velho. Chega de gravar, mano. Por hoje é só, pessoal. <risos> Por Valeu? hoje é só aqui. Coloca o drop aí. Próximo vídeo amanhã. O próximo vídeo é de colheita feliz. Colheita feliz Minecraft. É. Tá, chegamos na praia. Aqui é desgraça. Tá, a gente tem que achar uma árvore. Cara, meu braço tá todo arrepiado, velho ah, nem... relaxa, pô. Eu não tô nem brincando. Cadê você? Eu não, não sei se você parar. Mano, mal, aqui, ó. Tem uma árvore. Ó o leitinho ali pra tomar. Pega tu, velho <risos> <risos> Que isso, tem um bicho morto aqui, velho Tem um boneco morto, cara. Tem vou dar o F4 pro jogo, velho. Mano, vambora. Eu tenho que pegar também, velho. Que merda. Nem que pegar também. Ah, é, aí, ó. A vida é uma merda. Ai, aí, de uma... desgraça, velho. Caceteira. <risos> Cadê você, velho? <véio? risos> tô atrás de você, mano. Pode ir. Tô você tá. guarda costas. Ah, vai, que você... consegue gritar, né? vai que eu vou. Vai que olha olho mano. pra trás e você não tá ali mais, tá ligado? Ah, ele tá mais lagoa, mano. Tá, aqui não tem como ah. ir mais? Andei com mesmo, não tem como mais, não por outro lado. Ah, queria, é. fa queria falar não, eu tá? Não Mas como a gente tá jogando em dois, tem dois é. tubs, tá? Não é só um. Não, tô ligado, tô ligado, velho. É um pra cada um. Ah, tá aqui atrás, tá aqui atrás, tá aqui atrás, coi corre, corre, corre, corre, corre. Mano, tem um bicho muito feio atrás de mim, leque não é você. Mano... Corre, velho, corre. Pode correr que eu tô aqui. Eu achei ah, o leitinho, mais um. achei o um leitinho. Peguei o um leitinho. Corre, maluco. Mano. Mano, ele sumiu, mano, velho. Né? Ele sumiu, ele sumiu. É, não, você tá atrás de mim? Você tá atrás tô. de mim? Tá. Mas ele sumiu, velho. Vou... Ah, o bicho não teleporta, né, mano? É que eu saiba não, de né? Pelo eu podia colocar... Uma aqui, a casinha. Gosto, a não casinha. casinha. Não, a casinha tem coisinha de pegar, hein, mano. Sim. Mano. Ó, oh, que uma música gospel que eu vou tocar no fundo aí, vai ser Rosistaron? <risos> Mano, eu tô com. Filho da. Tá, não aconteceu nada. Não, não, tô safe. Ah, tem um bagulho ali, pegando fogo. a gente pegar que a gente tá dando a volta no bagulho. Sim. A gente tava na porta a gente tá dando a volta. Pra quê? Entra lá, pô, faça as mãos. que o dono. Aqui? Ele que é o dono do canal, velho. Tem que é o dono, é dono do canal, é dono do canal entra nessa porra. Como é aí. que abre essa merda, velho? Eita! AAAAAAH! <risos> <risos> Sai daqui, bicho! Mano, moleque! Mano, o bicho me jogou pra cima, velho. Mano! <risos> como é essa? Mano, velho? mano, como é que a gente mano. vai entrar lá dentro pra pegar esse bagulho, velho? Não sei, mano. Não sei, velho. Eu vou correr, mano. Foda-se você. Pega o bagulho, <risos> mano. O bicho, ah, eu um mano, eu vou subir aqui em cima pra ver, velho. Ah, sobe lá embaixo, então. Pô. Ali, ali, ali. Eita, ele tá subindo. Ah, o bicho é o Homem-Aranha, né, velho? Aí fica difícil. Aí fica difícil, mano. Ele tá descendo na direita. Sai daí! Sai daí, não, ele tá mas... do seu lado, ele tá do seu lado. Eu sei, né, que eu sei, vou pegar o leite aqui, velho. Sacri... Sacrifícios têm que ser feitos, velho. as coisas darem certo. Mano, ele tá em cima de você, velho. Ele tá Canta em cima de você, velho. Canta a música de Deus aí pra nós, Ele, tá, ele tá ali, velho. Tá... Ali, eu ó. Eu já saí já, velho. O que você tá fazendo corre, aí, velho? Corre, véio? corre, corre. Tô correndo, <risos> mano. Eu peguei o bagulho lá, mano. Eu não sei você. Apareceu pra mim aqui, 4 de 10. Então vamos embora, velho. Tá piscando os bagulho nem assusto mais, velho. Olha, é eu tô piscando um de verdade, velho, que esse bagulho pisca. Mano, eu não sei, velho, eu vou começar a suar aqui, velho, eu tenho que tomar outro banho depois daqui. Achei, achei. achei. <risos> bagulhinho, bagulhinho. Pega o bagulhinho. Cinco. Mano, os bichos vão ficar putos, velho. A gente tá comendo os bagulhinhos dele Ai, Iii, não tá desgraça. Por aqui, por aqui, por aqui. Cadê você, velho? Cadê você? Ali, ali, ali, ali. Ah, caralho, tomei um bicho aí. É você, eu, É você, um bicho. Tá safe, tá safe. Não sobe Cara, não, véi. Não, não, não, não. Eu, tipo, a gente emocionou pegando a comida, véi. Ali, ó. Pega lá, você que tá com mais. Seis. Peguei? Ei, caralho, Eita. peguei o bicho e piscou a tela. Deixa eu pegar aqui também. Tá, falta quatro. Tem um que tem um bichinho pendurado. É verdade. Que tem um no, tem no chão. Um Mano, eu, eu tô. Como que eu não morri na hora que o bicho passou do meu lado, velho? Não sei, velho. Ele gritou pra mim, tá ligado? Ele gritou pra mim também, velho. Da onde que é esse grito? Do chamado? Não é do chamado? Mano, o grito é da desgraça, velho. É, deve ser, mano. Essa porra mesmo. Mano, a gente tá dando. Mano, corre, sai daí! Ah! Não tô vendo, mas eu tô te seguindo. Mano, tá me dando minion, tá me dando creep block. Não vi, velho, graças a Deus. E Mano, ele tava muito perto de você, velho. Olha ali, agora Porque dá pra ver. O coração... Porque o coração não vê, a... o olho não sente, né? É o Jesus ditado. que <risos> o coração não vê, o olho não sente. Velho. Tá, tem que achar a direção da praia e ir pro lado contrário. Eu acho que é isso. Tá, a praia eu tá vou... pra cá. Eu vou dar meia vou volta e a vou pra ali. direita. Pelo menos nosso bichinho não cansa, né, mano? Amei, né? Você tá muito perto de mim? Eu tô... um pouquinho. É, ele tá ainda. meu Deus. Você morreu? Não, não. Você morreu, eu juro que eu venho em Guarulhos te bater. Você mano. tá me vendo? Não, eu tô na frente. Tô na sua frente, velho. Ferrou, velho. Eu não tô te vendo mais. Ah, então... tão pau no cu, velho. <risos> Tá ligado? Uhum. O cara é você, é o Thanos, o cara é o Homem Formiga, velho. Certeza é, é, mano. Referências: Ai, velho, tá no meu pé. Ele escalou também? Ele escalou, cara. O bicho <risos> fez hiking atrás de mim, <risos> Fez hiking. Fez... Para Aí, de chula. piscar, velho Tô chutando, para Duas vezes Fala pra parar mostrar, o bagulho, pisca, velho Quando ele grita pra mim, você escuta também? Aparece na minha tela, que ele tá gritando Pisca a sua tela? Aham uhum. Ah, eu caí, eu caí Não, não, não, não, não, não, não, não. Corre, corre mano, mano, Não, não, não, não, não sei onde eu tô, velho Eu caí no meio de uma árvore, cara Você tá vivo? Eu tô, mano, eu tô pulando igual um canguru, velho. Você consegue correr? Né, tô sem uma perna, mano. Então corre aí, vai que você acha alguma coisa. Não sei, velho, não sei onde eu tô, mano. <risos> vai estar tá no T.R.? Não térreo? sei, não tô enxergando porra nenhuma, velho. Você tá no T.R.? Não sei, não sei. Se eu olhar pro lado, ele vai começar a gritar igual uma Biscate, velho. Ah, meu Deus, ele passou, no... Ele apareceu no canto da minha tela, velho. Só que como eu não olhei pra ele, ele não gritou. Mano, na moral... Não grita, brother. Não grita, não grita. Humilde, humilde, humilde, humilde. <risos> acho que eu desbuguei. Eu desbuguei, Brankinho. Desbugou? Eu acho que sim. Então corre, velho. Tô correndo, mano. Tô correndo. É o problema que eu não sei onde que... como que sai da montanha, né? Tá porra. Eu queria ficar piscando lanterna, mas não vai dar certo, velho. Não. Tô numa montanha, velho. Não vai... Nada vai dar certo. Tenta sair daí. Ah, né? Brankinho. Ai, caralho, da montanha, eu acho que eu saí da montanha, eu saí, eu saí, caralho Tá no té? Depois de três dias tentando sim Consegue Mano, ir pra, tô, pra praia? Na... Não sei onde é a praia, brother, não sei É o lugar mais sem claro tempo. que tem na sua tela Sem tempo, irmão, sem tempo Meu Deus do céu, meu Deus do céu, montanha, montanha na minha frente, velho Mano, tenho, tenho uma leve impressão que eu te vi, velho se tem uma porra de um bicho seguindo minha bunda aqui, É que tipo, deu uma piscadinha, depois deu outra piscadinha Tipo, no meio da floresta, do nada, velho De novo, velho É que não piscou não Tipo, como se fosse uma luz mais clara, tá ligado? O pior é que eu tenho medo de olhar pra trás E o bicho tá aqui, tá ligado? O bicho, tá aí. É, não vou olhar pra trás porque o bicho vai gritar, velho Não quero ninguém gritando na minha orelha, velho Achei, achei você! Achei. Ele tá atrás de você. Atrás de mim? Tá, tá. É óbvio que ele tá atrás de mim, né? Que pergunta. Vai, branquinho. Achei a última comida. Vou achar, vai. Tá, aqui a gente já passou. Aqui a gente já pegou a comida. Então vamos seguir esse trilho aqui. A gente foi pra direita aquela hora? Vamos seguir o trilho pela esquerda. Aí você chega aqui não tem nada, tá ligado? Aqui é o começo da fase. Aí a casinha de novo, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. eu fiquei preso na preda. preda. Ele tá aí. É óbvio que ele tá aqui. Meu braço tá começando a doer já, velho. Ele se ele é Ali! Ali! Ali! Achei, achei, achei! Yes! Aê, seu otário! Aí, porra! Como assim a player has been caught, velho? Ganhamos, cara! Mano. Congratulations, e... you've collected e... a Teletubbies Custard. You don't get in couch. Well done. Mano, zeramos essa bosta, velho. E ninguém, zeramos cara, essa merda, perdi. cara. Zeramos essa merda, velho. Nunca, nunca perdi esse jogo. Nunca fiquei preso em uma montanha. Nunca, nunca fiquei com medo uma... aqui, velho. 100% vim em hate. Então ficou VH. de dia o bagulho ali, ó. É claro que hoje em dia, né, mano? A gente ficou 30 horas nessa porra aqui. Que é assim, é mal. Mano, a gente ficou 34 minutos, velho. Aí, 34 ó. minutos, velho. Meu Deus. Bom, esse é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, favorito e favorita, se inscreva no canal. E... É... Eu esqueci o nome da palavra, mas... Ah, lembrei. Indica algum jogo aí que a gente pode estar gravando, tanto de terror quanto de qualquer outra coisa. E é isso, velho. Tipo, esse jogo é uma desgraça. E falou, e até a próxima.